No último vídeo falamos sobre edição, como fazer uma boa edição para os seus vídeos no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre áudio, trilha sonora, efeitos sonoros, música de fundo e tudo mais. Sejam bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e vamos começar este vídeo de hoje explicando o seguinte para vocês Um vídeo com uma imagem ruim, ainda assim, dependendo do conteúdo, ele consegue ser assistível Agora um vídeo com um áudio ruim, ninguém merece isso significa que o áudio é tão importante quanto a imagem do vídeo. Muitas pessoas no começo não dão tanta importância para o áudio, mas é aí que está. O áudio deve ser tão levado a sério quanto a qualidade da imagem do seu vídeo. Então sempre quando você for começar as suas gravações, preste atenção no local no ambiente aonde você vai gravar pois se no local houver muitos barulhos muitos ruídos é bem possível que você acabe perdendo as suas gravações então independente do conteúdo que você vai gravar preste atenção no local assim você evita até um trabalho maior na hora da edição ok mas se você não tiver opção e tiver que gravar naquele lugar barulhento ou caso você já tenha gravado sem querer em algum lugar que tem algum barulhinho de fundo então gravar o som ambiente desse lugar. É simples, mande todos ficarem quietos Grave apenas o som desse lugar E aí você bota de fundo Caso necessite Bom, vamos explicar melhor Digamos que eu vou gravar uma esquete E nessa esquete vai aparecer também um amigo meu Que mora em outra cidade Eu vou interagir com o meu amigo Como se eu estivesse na mesma cena que ele Porém, na hora que eu gravei Havia um barulho de alguma coisa Uma geladeira ligada, por exemplo E no vídeo em que meu amigo gravou Não tem barulho nenhum Para resolver essa situação Eu teria que gravar apenas o som ambiente, assim pegaria o som da geladeira e eu teria que botar esse som de fundo no vídeo do meu amigo, para que não ficasse estranho, por exemplo, na hora que vocês estivessem assistindo e trocasse de imagem e de repente tem barulho e de repente não tem. Isso mostra que é importante também você desligar todos os aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos do local, celulares, ar condicionado, geladeira, qualquer um desses objetos interfere sim e causa ruído na gravação do áudio. É importante também você prestar atenção em qual é o melhor microfone para a situação que você vai gravar. Por exemplo, para uma entrevista o ideal seria você usar um microfone de lapela. Para você que faz gameplay ou canal de música é legal você usar um condensador. Dependendo da sketch você tem que usar um shotgun ou uma lapela. Amigo, mas por que é importante trocar de microfone, dependendo da situação do vídeo. Digamos que você vai gravar em um evento. A lapela, ela vai estar colada no seu corpo e ela vai capturar apenas a sua voz. Então, se precisar pegar o som de outra pessoa, vai ficar baixo ou não vai funcionar direito. E dependendo do que você vai precisar fazer, por exemplo, se você se movimentar demais, a lapela vai acabar capturando os sons do seu corpo. Ok, vamos falar agora um pouco sobre efeitos sonoros. Os efeitos sonoros ajudam também na dramatização do seu vídeo. Ajudam a transmitir a atmosfera que você quer passar para a sua audiência. Por exemplo, uma música mais lenta para uma cena mais triste. Quando se trata de efeitos sonoros, você pode expandir a sua criatividade. É importante que você comece a prestar atenção nos efeitos sonoros que você vai usar desde a hora em que você começa a escrever o seu roteiro. Então dê uma boa olhada em todos os efeitos que você já tem. Assim você já sabe mais ou menos em qual cena vai aparecer um determinado efeito. Ok, mas onde encontrar efeitos sonoros? O próprio YouTube dispõe de vários efeitos efeitos sonoros para você e na internet existem infinitas bibliotecas onde você pode encontrar seus efeitos vou citar dois aqui por exemplo tem o incompetech e o audionautics e existem diversos outros sites onde vocês podem encontrar músicas e efeitos sonoros livres de direitos autorais para vocês colocarem em seus vídeos. Ok, Mico, mas se eu não conseguir encontrar um determinado efeito que eu estou precisando? Daí, meu amiguinho, está na hora de você mesmo começar a gravar os seus efeitos sonoros. Através do seu celular ou um gravador, você pode sair por aí capturando efeitos sonoros. Quando você está criando seus próprios efeitos sonoros, além de você ser mais criativo você também está livre de direitos autorais agora vamos falar um pouco sobre a trilha sonora música de fundo música tema do seu vídeo você deve botar cada música de acordo com o que você está tentando passar para sua audiência por exemplo se você está gravando uma cena de ação é importante você coloque uma música bastante agitada uma música que transmita a pressão em que o seu personagem está passando assim como se você quer fazer uma cena mais triste você precisa colocar uma música mais calma uma música mais lenta de fundo é importante você colocar uma trilha sonora em seu vídeo para o seu vídeo não ficar entediante sem contar que muitas vezes ela ajuda a diminuir um pouco dos ruídos pois ao invés de ficar aquele chiadinho de fundo vai ficar aquela musiquinha por cima mas você tem que tomar muito cuidado no volume dessa música pois você não quer que essa música apareça mais do que o próprio conteúdo do seu vídeo. Uma música muito alta no vídeo pode estragar o trabalho todo. Então agora eu vou dizer um segredinho para vocês de como diminuir o ruído de todos os áudios. Baixe o volume. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é para você não usar músicas com direitos autorais. Para não tomar um flag ou um strike por copyright. Amigo, mas o que é isso? O que é copyright? O que é direitos autorais? Bom amiguinhos, esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas em que eu dei aqui hoje sobre áudio, trilha sonora e efeitos sonoros. Não esquece de se inscrever aqui no canal, assim você não perde esses vídeos do projeto Como Ser Youtuber. Lembrando que eu estou gravando vídeos todos os dias, por enquanto, durante este mês de abril, e os vídeos estão saindo todos os dias, às 7 horas da noite. Então não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aí embaixo. Assim, sempre que tiver uma novidade, você vai ficar sabendo por lá. E se você tem alguma dúvida, Quer saber aqui no projeto como ser youtuber Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo E no final do projeto Eu estarei fazendo um vídeo Respondendo as suas perguntas Não esqueça também de compartilhar este vídeo Com os seus amigos Assim você estará me ajudando Então é isso aí amiguinhos Falou e até o próximo vídeo